Só vocês entenderem por que foi feito esse encaixe em T, tá vendo? Tem um, é um Tzinho? Porque a grapa, ela é exatamente um T, ó. é um T mesmo, Sim, então... Tá vendo? Para não ficar um corte tão... Aquele corte feio, né? Fazer um buraco inteiro da grapa, passa a rejunte aqui em volta pronto. Aí, tá vendo? Isso aí, ó. E fica melhor acabado do que fazer aquele buracão. Granito, pessoal, não é igual porcelanato, ó. Granito é pesado. E, e como essa peça... Essa peça aqui... Ela vai apoiada em cima dessa, naquela curva, naquele, naquele 90 graus ali, naquele ângulo ali, essa peça encontra nessa e essa peça faz peso sobre essa. Então, se não tiver um reforço bem feito ali, pessoal, qual é o risco de começar a se ver?